canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal hoje eu venho mostrar pra vocês como usar a habilidade da sociedade, da forma certa pra você ganhar os PVP aí, então se você for novo aqui no canal, eu vou te pedir uma ajuda, deixa o like se inscreve, ativa o sininho de notificação também eu dei uma renovada no membro para quem se tornar membro mestre, que é um, um membro superior aqui do canal, eu vou estar tá sorteando, é, dando conta fazendo muitas coisas pra você, então só você quer ver, clica aí na abinha, seja membro e quer ver, ver o que, que tem aí pra você, beleza? que qual membro for melhor pra você, se se torna membro, assim você vai estar tá ajudando na qualidade do canal, mesmo sendo um, can um canal de DDTank tem como você ajudar a gente, entendeu? Então se você não sabe, hoje se prepara porque a gente vai estar tá fazendo aqui um videozinho bem da hora pra vocês beleza galera? E lembrando bem, eu tô vendendo evolução aqui nesse servidor, pra quem quiser saber dos detalhes, é só entrar no meu, dire é, no meu Instagram e mandar uma mensagem lá no direct que eu já vou te responder na hora te mandar tabela de preço, que assim você vai se basear na tabela de preço a basicamente sua conta vai ficar como? Igual a minha aqui galera, ó e essa conta, mano, ela é bem forte, ela não morre fácil, é, fácil assim pra pessoal aqui do servidor, né? isso que eu quero dizer Tô me complicando aqui, mas contra a marca Vocês viram o que eu tava falando pra vocês? Eu consegui colocar quase tudo full, mano, tá faltando muito pouco Pra mim deixar tudo full, acho que falta Quer ver, ó, falta esse brinquinho aqui, né Que é a face, aqui os olhos Terno e a roupa, né Acho que basicamente falta quase tudo, né Falta quatro, quatro coisas pra deixar né, certinho Porque é bonitinho Mas enfim, né, galera, vamos aqui pra me mostrar A habilidade pra vocês, lembrando bem, mano Por favor, vamos bater uma meta de likes Legal aqui, que seja favorável ao Desempenho que eu tô tentando trazer aqui pro cara nessa alegria toda né mano porque é bem difícil mas enfim agora vamos aqui na sociedade minha sociedade está cumprida só mano e o surdo as outras pessoas eu coloquei aqui ó. ó aqui você não entra Ok e a minha sociedade é basicamente essa ex dele e você vai fazer o que pode ser ninguém quer outro dele tem que só vai pegar base desse é o vídeo aqui, né, mano Basicamente você tem que ativar todas as habilidades do, As habilidades mais altas pra você poder, quer ver Jogar, ter uma habilidade legal no PVP Então, quer ver, ó Você vem aqui nas habilidades As habilidades que eu ativei no momento Tá sendo essa daqui, galera, ó que essa habilidade aqui, ó O nome dela é habilidade É fortalecimento Isso. O efeito de valor máximo de vigor aumenta em 30 Aumenta 30 de vigor É uma coisa até boa, né, mano uma coisa até boa. Coisa muito boa. Daí, aqui, ó. Tive essa daqui também, ó. O nome é. Acho que é Pinha, sei lá. Efeito de honra, multa 3... 3x. Alguma coisa assim. Se vocês entenderam, deixa nos comentários que eu não entendi. Mas enfim. Ó, o nome é Explosão de Habilidade. O efeito aumenta o ataque e agilidade. Esse nível máximo aqui. Te dá 150 de. Como que eu posso dizer aqui? De defesa e de agilidade. E aí compensa E aí vale a pena, né? habilidade de fortalecimento corporal O efeito aumenta a vida A máxima do personagem Em 50% Aí ah, esse aqui, ó Esse negócio de máximo aqui, ó Vai vale muito a pena, hein, galera? Então, basicamente, eu vou mostrar aqui pra vocês Eu deixo esse daqui Deixa esse daqui Esse e esse E aqui na habilidade pessoal que você quer a habilidade da sociedade, entendeu? A habilidade pessoal qual que eu deixo aqui, vou mostrar pra vocês Habilidade pessoal, deixa essa daqui Então, galera, eu deixo essa habilidade aqui, nível 10, né Que é o efeito dela, que vê, é vigor de consumo Diminui 50% enquanto se move É quando você tá se movendo, 50% Pra quem quer ver jogo de detenco, não precisa dar muito detalhe, né Mas ativa ela, que é nível máximo Ó, daí o pou aqui, ó o Nome é sorriso frio o Efeito diminui o impacto do alvo em 30% contra ataque Hum, tipo assim, galera O cara vai tá com o Paul cheio Você bateu nele, se ele não tiver com essa habilidade ativada Você diminui 30% do pou. Basicamente é isso que deu para entender aqui, né? Agora vamos aqui pro dom de anjo O nome é a mão de Deus Efeito de tratamento Aumenta em 1500 É, se você tiver um dom Você já tá ligado, né? O nome é batida final Efeito aumenta o poder Ataque crítico em 1000% Em 1000 <risos> Basicamente é isso que eu deixo, né? Medalhas não tem muito sentido Você ativar isso aqui Essas são as habilidades da sociedade Que eu deixo que eu vi ativado, né, galera? Eu vou colocar essas habilidades em prática aqui Que é fazer os PVP a evolução que eu tô vendendo, se você estiver interessado, tá assistindo o vídeo até esse momento. É basicamente assim, sua conta vai ficar com isso aqui. Tá vendo os atributos que tem a mais aqui no meu escudo, ó? Os atributos... Oh. Ó! Oh, glória, foi, foi pegar alguém? Ixi, peguei um botizinho aqui não F10, meu filho F10 F10 porque você vai aparecer num vídeo aqui, ó v Vídeo tchê-tchê a matéria? Tá ligado, né, meu parceiro? Então, galera, como eu tava falando Vocês vão pegar aqueles atributos que eu tava mostrando pra vocês Mano, isso vale muito a pena pra você que tá jogando aqui no servidor Porque às vezes a galera acha que, quer ver É muito difícil upar aqui no servidor, né? Tem tempo Porque, mano, contra a marca, sem mentira nenhuma Tô demorando muito pra upar A galera não tem noção Acho que é só entrar, upar a conta porque tem painel Hum, se fosse assim, todo mundo tava full Mas nem é, galera o negócio é difícil, viu? Mas se você quiser jogar, o link vai estar aí na descrição Se quiser comprar a evolução, falou comigo no Instagram entrou... Mas entra em contato só se tiver interesse mesmo, mano Não entra só porque você tem dúvida, não Porque fica muito chato eu ficar é, respondendo pessoa que não tem interesse na evolução Só é tem interesse por saber o valor É complicado, né? O cara já veio no grosso, assim, ó Meu amigo, fala um negocinho aqui se assim, isso não mata ninguém, não, meu parceiro Ó, só isso aí, hein? Só um pedido de véia Agora que vê. Pega a visão, nem precisava disso tudo, mas eu gosto de querer. Gosto de caçar intriga com as pessoas, então. É top, mano. Basicamente, o que, que aconteceu aqui? É, vocês puderam ver que quer ver? Meu post encheu rapidinho, né, mano? O cara me deu o primeiro hit já encheu. Eu fui com o um cara tirar PVP aqui. Tava. Tava offline, no caso, assim. Não tava gravando, né? Daí, o que, que aconteceu? O cara me matou. E meu povo não enchia de jeito nenhum, porque tava com essa habilidade ativada e eu não tava, mano. Daí eu fui lembrar e lembrei de gravar um vídeo aqui pra vocês. Daí eu já pensei na hora no título e decidi trazer esse vídeo. Espero que tenha que ver... Esclarecido algumas dúvidas para quem tem dúvidas sobre a habilidade da sociedade. Se você tiver ideia de vídeo, quiser que eu faça uns vídeos da hora aqui, me passem nos comentários que eu aceito toda a sugestão, toda a crítica, construtiva no caso, né? Que isso é muito importante aqui pro desenvolvimento desse canal, mano. Então, muito obrigado por quem assistiu o vídeo até esse momento Tem a aba membro aí pra você se tornar membro Tem os membros que quer ver, mano, são muito fiel Que eu vou mandar um salve aqui pra eles São um tal de Cris e o um tal de é, Evando Que os caras sempre renovam os membros Já tá membro há seis meses Isso me, me deixa muito feliz, né, mano? Porque os caras estão tá renovando os membros Então, muito obrigado Galera, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado mesmo, mano e é nóis. Quem quiser acompanhar a evolução, como eu disse, Instagram na descrição, link do servidor na descrição, adiciona o aí, entra na sociedade dele e tudo mais. Até o próximo vídeo.